Fala galera, eu sou o Thiago Furacão e seja bem-vindo a mais um vídeo Galera, eu e a Thaís estamos aqui na lenda da seita satânica Estamos aqui na casa, aonde eles fazem ritual, certo Thaís? Isso aí, Thiago A gente veio aqui hoje pelo seguinte, ontem eles ligaram sem parar pra mim Ligaram, ligaram, ligaram E cara, eu não tô atendendo, eles querem que eu faça uma coisa pra eles Até esses dias eu atendi uma ligação deles, não, não gravei pra vocês Mas eles querem que eu me encontre com eles num local pra mim fazer um negócio pra eles E eu não quero, cara, eu não quero Hoje eu e a Thaís veio aqui então para dar uma olhada, ver se eles continuam frequentando o local. A gente acabou de gravar um vídeo, saiu ontem no canal, a gente mostrando essa casa. Eu não tenho certeza se eles continuam vindo aqui, porque parece que faz tempo que não vem ninguém, né Thaís? Parece, vela, é Mas... essas coisas assim, não, não tem recente ali então, dentro. Agora... Só que o que tá estranho é, esse cômodo de baixo aqui, ó, pessoal, volta no vídeo aí que vocês vão ver. Tá tudo com fogo, com marcas na parede. Marca de sofrimento. Lá em cima tem preservativo, papel higiênico. Tá estranho esse então, negócio. Tá estranho. Agora, eu não sei se é eles que estão vindo aqui. Ou são outras pessoa, pessoas curiosas, alguma coisa Isso. assim. Né? E no vídeo de hoje, pessoal, a gente vai entrar na mata da seita satânica. Da onde que eles vêm, né, Thaís? Uhum. Que a gente já viu várias vezes eles vindo dali, trazendo pessoas dali. Que a gente já até ajudou, né, Thaís? Uhum. Pra quem não sabe que história é essa da, da seita satânica, aqui era a casa de um padre. E esse padre acabou falecendo. Depois disso, um, a gente foi chamado Para vir fazer uma investigação Porque uma vizinha que morava aqui perto é, Ela escutava gritos, escutava muito barulho pediu para a gente vir fazer uma investigação. A gente veio aqui e acabou encontrando esse pessoal da seita. Já aconteceu muita, muita coisa aqui. Eu vou deixar no link da edição uma playlist para vocês assistirem todos os vídeos do que a gente já passou nessa casa aqui. E recentemente esse, essa seita satânica começou a me perseguir, é, me ligando, é, querendo que eu faça coisas para eles. Seguiu a gente já de carro, perseguiu. E a gente está passando apurado. E eles ligam eles. meio que ameaçando, eles né ameaçam, Thiago? Não é ligação cara. tranquila. Pra conversar, eles liga, ameaça e desliga Sim, eu tô armado aqui, pessoal, a gente não veio sem arma, a gente, vamos olhar ali agora, né, Thaís? Aham, uhum. a gente veio de dia pra gente olhar tudo, isso. pessoal, faz muito tempo que a gente não vinha aqui. Então, e tem muita coisa que tá acontecendo, a gente não tá passando para vocês. Se vocês quiser que a gente passe tudo para vocês, né, Thaís, a gente Sim. começa a gravar, porque a gente tá passando apurada, né, Thaís? Uhum. Vamos lá? Vamos lá. Galera, deixa o like, se inscreve no canal e bora pra mais uma aventura. A gente já entrou lá dentro, então agora a gente vai e, Thaís, ali na mata. Ó, tá no final da já tá escurecendo. Tá escurecendo. Cara, eu não sei com que coragem que a gente tá aqui, velho. Não é coragem, Thaís, é precisão, porque a gente não sabe mais o que fazer, cara. A gente tá vivendo ameaçado. O que a gente vai fazer? A gente não sabe o que, que vai encontrar aí dentro também, tá? Então, fica perto de mim. Fica perto de mim. Se ele estiver aí, deixa que eu fale. Ixi Maria. Bem escuro aí dentro. Pra cá e pra cá. Vamos pra cá, ó. Uma Umas vezes eles trouxeram um cara daqui, né, velho? Que depois a gente ajudou. Teia de que? Teia de Hã? Teia de aranha. Não entendi. Teia de aranha. Tá meio amassado aqui, ó. Hã? Pra cá também, vem que Fica perto de mim, tá aí. Teve uma vez que eles colocaram um saco na cabeça do cara, Pô. lembra? É. Entrou para pra cá também, ó. Será que eles vêm de barco, meu? Então, não sei como que eles atravessam aqui. Cuidado, não chega muito na beirada, não. Que eles passam aqui, eu não sei. Não sei também, cara. Só se eles vim de barco. Ah. Deixar a mocada em alguma entrada, alguma coisa assim. Porque esse assim, rio deve ser fundo, será que não? Ah, parece que é. E, pessoal, tem uma cachoeira bem ali, né, Thaís? Tem. E aqui não dá pra ver. Vamos seguir esse, esse trio aqui, Thaís, pra gente ver. Ó, oh, ó. Oh. Alguém acendeu o churrasqueiro, alguma coisa ali. Tem muita entrada, tá vendo? Tem que não vai perder aqui também, tá? É. Ixi, alguém gente não falei, não, cara. Vai se cortar tudo aí. Meu Deus. Não dá, né? A cheira é bem ali, tá isso. Tinha algum local que daria para ver por ali, né? Vamos seguir a outra trilha, aí. Não, mãe. em cima? É aquela ali que você viu. Já que aí é uma trilha? Velho, é olha que estranho. Uma toca, né? Oi. Um lugarzão limpo desse cachoeira tá perto. Tá, tá. dá pra escutar, né? Aí, olha aqui! Que? Uh -huh. o que é isso? Amor, cuidado. Amor, o rio é embaixo, amor. Que que é isso? O é aqui, ó. Tiago, deixa eu ir até aí. Perigoso de desbarrancar tudo isso. Hum. Tiago, que, que construção é essa doida, cara? Então, cara, será que eu consegui até ali? Não, amor, melhor não. Que doido, cara que será Não sei, Nossa, eu nunca tinha visto isso daqui. Não. Tá aí, tem muito mistério nisso aqui, Sim. cara. Tem. Tchau que já tá muito escuro, cara. É, vamos sair dessa mata senão vai se perder, uh -huh. cara. Não, mas, pessoal, se vocês já viu alguma coisa disso daqui perto de rio, deixa nos comentários pra gente saber o que que pode ser. Se é alguma coisa deles. Oi. Oi. Tem uma cachoeira ali, ó. Tá aí? Tá. Não dá pra ver, não, não dá. Tem que subir, tá isso. Tiago, o que, que será aquilo, velho? Não sei, cara, não faço ideia. Nossa. Estranho, cara. Mano, tem, tá, eu tô olhando bastante pro chão, não tô achando nada de vestígio. Tipo, vela, roupa, alguma não, coisa tá assim. Nada, nada. Vai que é estranho aquele negócio ali. Muito. Amor, será que é por aqui que nós veio? Será que não é? Ai, tô com medo já de se perder aqui. Tá aí que eu acho que nós tá perdido, hein, velho. Não era aqui que nós estava, cara. Nem brinca, cara. Vamos ver se a gente consegue saída por aqui? Ó, oh, ó. Oh. Caramba, farpado, cara. Ai, Olha cara. aqui, dois. É mesmo. A Thaís aqui era uma cerca, Olha. ó. Olha. Era uma cerca. Era mesmo. Que era uma cerca. Tá muito né? Então acho que era aqui que nós veio... Nada de vestígio, meu. Aqui era onde Era ia, né? é. Aqui onde eu falei dos carvão, ó. Tá, você lembra que um dia nós encontrou um deles ali? Aham. Uhum. Por isso que eu falo, será que não é barco? Então, será que tem alguém que atravessa eles? Não sei. Vem, vou sair dessa mata antes que a gente fica perdido. Não. Que isso, amor? Que foi? Tinha uma aranha, cara, na minha mão. Enorme, cara. Tá em mim, não? Não. Nossa, mano, ela subiu assim, ó. Vamos sair rápido dessa mata. Eu acho que ela me mordeu tá aí. Ai, Thiago, nem brinca. Não, sério, cara. Tá doendo um pouco a eu acho que eu tô aqui. Olhando tudo pra trás aqui. Caramba, ah, não é? Tá certo? Vamos lá. Vem aqui, vem, vem, vem. Que susto. Achei que você tinha visto eles lá, velho. Caramba, então é isso. O que você acha? Acho que eles estão vindo aqui? Não sei, Thiago. Se eles estão vindo aqui, eles estão vindo com bem menos frequência, eu acho. E aquele negócio que a gente encontrou ali agora? Então. E tudo que tá escurecendo, cara. Não tem como a gente ficar aí? Porque a gente não conhece a mata, né? Eu falo para pra você eu tô com medo já, velho. Pelas ameaças dele, as coisas dele. Se eles pegarem nós aqui, está tá perdido. Quer ir embora? E eu quero. Bom, pelo, pelo, pelo menos a gente viu que eles não tá vindo frequente aqui. Sim. Agora a gente tem que tentar saber o que fazer, cara. Uhum. Thaís, eles estão ligando direto, velho. Então, tchau. Será que eu devo atender eles? Não sei o que você deve fazer. Eu tô com medo só isso. Não sei nem o que fazer, cara. Vambora. Uhum. Galera, vou encerrar esse vídeo por aqui. É, eu não sei se a gente grava mais alguma coisa sobre isso, né, Thaís? Uhum. Se vocês quiserem que a gente atenda a ligação quando eles ligarem e filmam pra vocês, eu não sei, cara. Porque eu não tô atendendo mais, esses dias eu atendi eles queriam que eu fizesse um negócio pra eles. Eles falam ameaçando que vai matar nós, não sei o que, cara, tá complicado. Mas é isso aí, galera, até o próximo vídeo, tamo junto, é nóis, falou, fui!